E portanto as margens de cruzamento, repito, entre a aquisição do, do, do retalhista, uh, tal como ele adquiriu ao fornecedor e vende ao consumidor, portanto ao PVP, no PVP final, temos aqui no ano de 2022, por exemplo, margens entre 20% e 30% neste tipo de produtos, açúcar branco, o alimentar ou a dourada, temos entre 30% e 40% nestas situações das conservas de atum, do azeite, da configuração. Temos 40% e 50% no bloco dos ovos, laranja, cenoura, as febras de porco, ou temos os tais mais de 50% na dita cebola. Um, isto, volto a dizer, margens de lucro bruto, cruzamento entre aquisição e venda cruzamento linear, documental a objetivo das, da, da faturação eh, em causa. Se daí eh, existe outro tipo de agora de percepção de poder haver ou não um lucro legítimo, é isso temos de ver. Qual é a prática reiterada, habitual da, das margens deste tipo de produtos, é isso que naturalmente tem que ser devidamente enquadrado nessa matéria. Então, essa processo perceber, se no limite a gestão processual que se pode colocar, é naturalmente sobre um determinado tipo de produto, no um determinada circunstância, no um determinado tempo e lugar, é isso naturalmente que encerra a matéria a matéria presencial. Mas isso é uma segunda fase, ou uma fase, vai ver, nessa primeira estamos para perceber, o nosso esforço é perceber a estrutura da construção de preço e as respectivas margens que aqui se podem situar uh, nesta, nesta matéria, portanto nesta dinâmica, nesta área de negócio um, em concreto. E sempre com base... No dito cabaz de produtos essenciais, de bens alimentares essenciais, aí é estamos a falar eh, dos grandes eh, distribuidores do país em termos de facto de percepção do mercado, do mercado nacional e em termos naturalmente do número de, de lojas, etc, dispersas pelo país em termos de expressão, de expressão nacional.